bom pessoal bem-vindos à taverna hoje eu vou mostrar um vídeo bem rápido vocês estão vendo ali no, na minha lateral esquerda embaixo o poder que a gente pega do primeiro é, boss aqui de Valheim mas muitas pessoas ainda não sabem o que que o poder faz como que ele vai te ajudar e tudo mais então eu vou explicar para vocês bom primeiro para ativar o poder por padrão é a tecla F eu vou ativar o poder tá e vou mostrar para vocês ele diminui, gente, o custo de você correr e pular. Você consegue pular com muito mais é, efetividade. Você pode fazer isso mais, mais, por mais tempo, mais vezes as corridas aqui. Ó, Quando você estiver na Floresta Negra, que é o próximo lugar que você vai explorar, tá vendo o tanto que o meu personagem consegue correr com o poder ativado? Então você fica 5 minutos com o poder ativado isso ajuda demais gente, principalmente quando você está passando frio, aí ajuda demais, porque você vai correr demais para voltar para casa, por exemplo, se você estiver se você numa, numa localidade longe, isso já ajuda demais gente, então facilita a sua vida, e assim, é bem simples o poder, tá? ele não tem... Ajuda nenhuma aqui, o pessoal achava que nas habilidades mudava alguma coisa, Ele não muda nada, na verdade só o custo de você fazer a sua corrida, esse tipo de coisa, tá? Então aí um videozinho bem simples para vocês de Paul Heinsmann, explorando aí o primeiro poder para quem não conhecia como que funcionava, para explicar, beleza? Não esquece aí de deixar aquele like maroto, de compartilhar esse vídeo, comentar, um grande abraço a todos, até mais pessoal, tchau!